Olá, meu nome é Melina Tomimoto, me formei em Logística pela FATEC em 2007. Sou pós-graduada em Administração pela FGV. Tenho muito orgulho de gravar esse vídeo porque a FATEC me deu muitas oportunidades na vida profissional e muitos amigos leais na vida pessoal. Atualmente eu trabalho na Eldorado Brasil Celulose como gestora da área de Planejamento Comercial e Logístico. Obrigada!